Eu sempre quis saber o que, que tem na argamassa de porcelanato, na argamassa piso sobre piso, na de pastilha. Qual que é o componente químico que tem nessa argamassa? Além do, do cimento, além do, do mineral, que alguns usam é, areia né? ou dolomita, que é outro mineral mais fininho, o que, que vai de componente químico nessa argamassa? Pessoal, o que vai na argamassa é um polímero à base de VAE ou acetato de vinilo etileno. O que é o acetato de vinil etileno? Ele é uma resina sintética em pó que melhora a aderência das argamassas, ou seja, a argamassa cola, vamos falar o português, sei lá, ela cola mesmo, ela melhora a aderência, ela melhora a flexibilidade e piso externo, principalmente, precisa de uma argamassa muito flexível, porque a oscilação de temperatura é muito grande, principalmente em regiões quentes, Salvador é uma região quente, Visa e serve, beira de ser, piscina. Se a argamassa não for, ou, irmão. Sol. Tem que ter uma argamassa top. E a hidrofobicidade ou referência à água. Então esses são os atributos que, que, que o acetato de vinil viniletileno incorpora na argamassa que você vai usar no tá? Aqui, pessoal, olha como uma argamassa sem polímero se comporta. Sob pressão, ela se solta tanto da base, como da peça. Aqui é uma argamassa com viareira. Ela se comporta assim, ela adere tanto na base, como na peça. Sob pressão... Lembra que a gente falou sobre o externo? Oscilação de temperatura? Movimentação, dilatação... Vocês viram ah, que, quando ele flexionou a peça, a argamassa sem polímpico, ela se soltou tanto das peças, como da base. Ela estava assentada. Então ela dá maior aderência, maior flexibilidade, ou seja, por ela ser flexível, ela se comporta infinitamente melhor sob temperatura de pressão, dilatação, movimentação. Então, em quais argamassas? Na C2, na quantidade que cada indústria especifica, na C3, em todas as argamassas especiais. O que são argamassas especiais? Argamassas para pastilha, de sobreposição, né? são argamassas especiais. Todas essas argamassas têm o mesmo componente, VAE. Gravei isso aí.